Nopa! Então, o noob tópico já não é mais uma novidade pra nós. Vive sendo acusada de ter comprado o canal e até mesmo de ter roubado. Mas agora eu tenho algo a dizer só pra completar esse horror. Eu pedi permissão da vítima juntamente com sua família pra gravar esse vídeo antes que venham me perguntar sobre. Mas vamos começar pelo começo, então. E o começo era eu no Twitter, olhando as notificações e me deparando com o tweet de um youtuber me mencionando junto com um pessoal maior aqui no YouTube. Quando eu li o tweet, ele dizia que precisava da nossa ajuda, porque estava sendo perseguido por um youtuber. E esse youtuber era nada mais nada menos que o um noob utópico. Voltando, eu fui lá e chamei ele no Discord. Parecia estar tá bem assustado. Eu pedi o contexto e ele me explicou tudo. Basicamente, eu tinha gravado um vídeo acusando o noob de ter usado bots, comprado ou até mesmo roubado o canal dele, mas isso na época todo mundo tava falando porque o cara tinha números de inscritos bem desproporcionais comparando aos views que ele pegava. E achavam impossível ele ter tudo aquilo de inscritos fantasmas. Porque assim, se o seu vídeo pegar menos de 10% do seu número de inscritos, seu canal tá falido. E o Noob, pra ser um canal normal, deveria pegar pelo menos umas 10 ou 13 mil visualizações. Mas não, ele pega em média 500 ou 300 visualizações, sendo um canal com mais de 100 mil inscritos. E o que a vítima, que no caso é um youtuber chamado Zim, fez? Ele tem um canal de opinião. Deu a opinião dele que pra ele, o noob utópico parecia ter roubado o canal. E foi a partir daí que tudo começou a dar errado. Não sabemos como. Mas o noob foi atrás da mãe dele. E dele, eu digo, do Zin. E começou a ameaçá sala de processo. Rolou uma discussão entre os dois. E a mãe a bloqueou. Fez o certo. Mas o que ela não esperava era que o cara realmente estava muito puto. O noob, então, criou diversas contas fakes. E começou a comentar nas fotos da mãe do garoto. Que tem uma loja. E os comentários eram dizendo que ela era uma golpista. Uma ladra que tinha roubado o dinheiro dele E que o pessoal não podia confiar nela Porque ela só ligava pra dinheiro e ia roubar todo mundo Mas o interessante foi que nessa print Ele disse que difamação e calúnia não são brincadeira Sendo que o mesmo acabou de cometer Porque a mãe do Zinho não roubou ninguém em momento algum Depois disso, eu notei que a parada era algo mais sério E fui conversar com a mãe dele E ela disse que sim, tava sendo ameaçada pelo cara Que aquilo tudo era real Tava sendo alvo de mentira sobre o trabalho dela E que o Zinho era realmente filho dela eu então queria gravar uma call com o Zinho e um o mas o noob não ficou um desde quando eu chamei ele e até agora, então eu fiz umas perguntas pro Zinho e pedi pra ele explicar a situação de um áudio. Antes de tudo, eu quero dizer que não. Não vai rolar aquilo tudo de engrossar a voz dele e até porque não faz sentido. Ele é um youtuber mesmo que menor que eu e permitiu junto com a mãe dele a postagem desse vídeo. Então ouçam aí. E aí? Bom, eu me chamo o eu estou aqui para explicar o que aconteceu comigo. É, basicamente eu acabei acusando no meu tópico de algumas coisas Sem ter provas E ele ficou bem bravo com isso Com razão, até porque eu acusei ele de algumas coisas sem provas E ele foi atrás das minhas informações Ele descobriu o contrato da minha mãe, né? E começou a ameaçar ela de processo E a minha mãe disse, ah, tudo bem, né? E deu bloco nele Só que não sei o que aconteceu com ele Ele ficou muito puto que a minha mãe deu bloco nele e, e começou a criar conta fake pra atacar o perfil dela e o perfil da loja dela que ela tem. Tipo, ele usava muitas contas, chamou ela de ladra, chamou de, de golpista, criou um monte de conta fake pra ficar flodando a mesma mensagem em é, várias postagens de, das fotos dela do Instagram. E o cara não para, mano, não para até agora, não para. Ele tem várias informações minhas, se ele quiser é, vazar tudo, ele consegue, ele tem tudo. Bom, o Nubio Tópico ele tem 20 anos, pelo menos foi o que ele tinha falado. Ele ameaçou também a minha mãe de, de, de processo, falou que ia ganhar bastante dinheiro fazendo isso também, né? Bom, o Nubio Tópico ele não tentou vazar os meus dados, mas ele tem todos os meus dados, então. Se ele rebaixa ao ponto de criar contas fakes pra atacar minha mãe Vazar os meus dados não é nada pra ele é, Sim, eu me sinto um pouco culpado com isso é, Eu acho que eu não deveria ter causado ele sem prova nenhuma Mas o que ele fez passou dos, todos os limites Eu não tô com tanto medo agora Antes eu tava bem mais assustado é, Mas agora eu acho que tá mais de boa Até porque o que ele fez foi um tiro no próprio pé Acho difícil ele tentar processar depois do que ele fez né? não faço ideia de como ele conseguiu o Instagram da minha mãe eu não sei como ele conseguiu isso eu não faço ideia eu acho que a minha mãe me segue então ele deve ter visto pelos meus seguidores eu acho e sim eu já tive contato com ele eu já conversei com ele algumas vezes e no início eu tinha até dado umas dicas para ele do canal é, sim ele ameaçou de processo para minha mãe ele tinha todas as minhas informações também então se ele quisesse fazer eu não ia conseguir fazer nada, ele consegue vazar.